jogadores do Flamengo, os jogadores do River. Vamos pro gramado com eles. As estrelas, os craques, aqueles que têm o poder de tocar no seu coração, de mexer com a sua emoção. A emoção atenção brasil autoriza roberto tobá bola rolando e caeta vem o uruguai domina rascaeta levantamento para o gabriel saiu armani se chocou com o montiel com casco e ele tentou a jogada no meio para o suárez suárez na esquerda para o Cruz. rafinha recuando Diego Alves com a caixinha na final da Libertadores e a bola tocada para Rascaita Rascaeta. Tentou para o Rafinha na jogada ensaiada. Toca no meio Ele vai na linha de fundo. É um perigo. Cruzamento. Que espação. Que é isso? Borré. Gol do River, Do colombiano Borré, número 19. Aos 14 minutos do primeiro tempo. Nátio Fernandes, o Soares, foi pro fundo, cruzamento de La Cruz, travado, a bola foi pela linha de fundo, que perigo, o River chegou de novo. Eles estão procurando, né, Luiz? Já conseguiram fazer essa massagem, jogando de Cruz, brigou, ganhou, tocou no Soares, girou, bateu, a bola desviou, foi sobre o um gol, escanteio. Pera sai jogando pro Flamengo com o William Arão, que bola perigosa, Arão. Ele tocou no Arrascaíta, desarmado de novo. Devolve no Everton, vai cruzar, vai bater Cruzamento, Arão vai subindo Armani pra ficar com ela Levou o uruguaio, tem muita habilidade Arrasca, que lance do Arrascaeta Voltou pro Henrique, tentou o drible Levou pro pé direito, mas me Chocou pro Borré, que bola perigosa Borré domina, mais atrás pro Nath Armou. é pro Palácio O River chega em segundos, ocupando os espaços e no movimento sincronizado, que é o forte deste time. Para o Morré, Suárez está sozinho. Morré domina, que perigo, ele bateu, Diego Alves fez a defesa e o jogo está parado agora com o impedimento. Diego Alves. Arão não cortou, Rodrigo Caio tira, Palácios. E de um time que está em vantagem na, no placar, vencido pelo 1 e que foi campeão. Excelente cruzador. Tentou mandar a bola para a área, a bola voltou, tentou o Bela Cruz. Não pegou legal a bola, subiu e saiu. pro Bruno Henrique, olha a chance do gol. Bruno Henrique para a Rascaeta, passou Gabriel. Voltou Everton Ribeiro, defendeu a <risos> Jogadores do River reclamam com Everton Ribeiro. Porque ele é o capitão do time. Para que a bola tivesse sido jogada para fora. Que calcanhar era para tirar dois da jogada. Nátio Fernandes, que bola perigosa. Soares para o Morré, Corta, Rodrigo Caio. Bola voltou. Nátio Fernandes, que é canhoto. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Movimenta. Lá vai Diego. E vem o chute cruzado. Bruno Henrique. Agora passou Gabriel. O toque para trás. Está. Para... Entrou agora, teve uma fratura séria nessa Libertadores. Felipe Luiz Capricha, Felipe, bate Gabriel, tocou pro Everton Ribeiro, trouxe pra perna esquerda, levantou para Arrascaeta de bicicleta. A bola voltou o Diego Rivas, bateu pro gol, a bola subiu e saiu! Ficou maduro o gol de empate, perigo agora. Lucas Prato dominou, Suárez está pedindo, prato clareou, bateu pro gol, a bola saiu à direita. Segunda estreia, amor de mãe. A história de três mães gays. Sou Gabriel na velocidade. Linda bola do Diego. Gabriel. Capricha agora, Gabriel. Tocou para o Bruno Henrique. Pinola. Felipe Luiz. Perdeu para o Soares. Que isso, Felipe. Soares tocou atrás. Palácios. Henrique. Tentou o um lance individual. Arrumou. Para o Arrascaeta. Bateu. Gabriel. Gol. Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola. Olha o Gabigol, gol! Empata! Por segundos por segundos por segundos, solta o um grito que está aprisionado no peito há 38 anos. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. O Flamengo é bicampeão da.